Olá, eu juro que eu sou Melissa Lorange, gravando direto da câmera frontal do celular Eu nunca gravei vídeo de boy né, nesse canal, mas é porque eu já estou me sentindo um pouco doente, muito cansado, um monte de coisa pra fazer Eu ainda tenho que temperar meu peru pra amanhã, pra comer amanhã o meu peru Meu peru ainda tá um pouco gelado, entendeu? Eu da geladeira agora, Tem que dar um jeito no meu peru e aí não vai dar tempo, então eu me montar, eu tô me sentindo um pouco resfriada, não tem do tempo, a vida tá muito corrida Tive concurso na semana passada, ontem minha filha dela que teve concurso, uma loucura E aí eu falei, ai, quer saber de uma coisa? Eu vou gravar de boy mesmo, entendeu? A minha mãe me forçou a pegar esse em vermelho de Papai Noel, de acordo com ela E eu não vou discutir com a minha mãe, porque ela é minha mãe é, E aí eu vou botar assim mesmo, de cabelinho assim, ó, bem penteadinho ó Devidamente homossexual. Eu estou de cueca, mas essa parte eu não vou dividir. Esta é a minha cama. Ó, cama. E vai ser semente assim mista e vocês. Eu tô gravando esse vídeo porque ano passado, numa maquiagem próxima, <risos> eu gravei um vídeo chamado Natal em Família, para mostrar como Natal em Família é uma tragédia. Dizendo que a gente não precisa efetivamente passar o Natal com pessoas que a gente não gosta. E que a gente deve ressignificar esse Natal e transformar isso numa coisa boa pra gente. Passar com amigos, não ter que ir em casa de parentes que a gente não tá afim. E eu continuo concordando com esse vídeo, eu não estou gravando um vídeo pra substituir aquele. Mas esse ano foi tão complicado, tão difícil, isso ajeitar a câmera frontal que você vai ficar balançando mesmo, tá gente? É, esse ano foi tão complicado, foi tão difícil pra família, acho que muita gente teve que encarar parente que ama e que respeita com um olhar de pavor porque viu estampado naquele rosto o fascismo. Além disso, eu tive algumas outras vivências com outras pessoas e, obviamente, como todos os meus vídeos, nem todo vídeo é para todo mundo. Né? Se não tem uma educação só para todo mundo, se não existe uma única forma de viver para todo mundo, não são meus vídeos que vão ser para todo mundo. Então eu resolvi gravar este vídeo que vai se intitular Natal sem família. Porque o que acontece? É muito, muito triste que a gente passe o Natal sem a família. É muito, muito triste que a gente precise ressignificar o Natal e sair de perto de pessoas que nós deveríamos amar e respeitar. Porque simplesmente não dá. E não tem nada, nada, absolutamente nada de errado em assumir isso. Em assumir que você está muito triste que você não vai passar sem família. Em assumir que você está muito triste porque seu tio que brincou com você quando você era criança... Hoje em dia, entregaria você pro, pro DOPS, entendeu? Isso é muito triste, é muito triste, e é muito triste a gente não poder assumir para si mesmo, para os outros, que gostaríamos de amar a nossa família, mas não amamos. Eu tava conversando com minha mãe sobre famílias de amigos que não são muito inclusivas, e aí a minha mãe virou pra mim e falou, ah, viu, você tem muita sorte. De ter a família que tem. E eu fiquei muito puta. Falei, Sorte é o caralho. Isso não faz mais que uma obrigação. Sabe? Tipo, me respeitar como ser humano. Que é um biscoito? Biscoiteira. Ela, tipo, não, não é isso que eu quis dizer. Obviamente não foi isso que ela quis dizer. Mas eu fiquei pensando realmente como é escroto isso, né? A gente. que Pra mim é inadmissível o um mundo onde você olha uma pessoa que está vivendo a vida dela em sua plenitude, feliz e contente, diga, eu não quero que você vive plenamente feliz e contente. Você vai ver do jeito que eu quero que você vive feliz e contente. Olha que absurdo. Você vai negar toda a sua identidade sua existência para se enquadrar o que eu acho que é correto. Isso não existe para mim. Isso eu, acho, eu não tem como. Eu não consigo vislumbrar a parada dessa. Mas as pessoas conseguem. E elas fazem isso. Facilmente. Achando do fundo do coração que elas têm esse direito. Então... É um pouco escroto, mas sim, eu tenho muita sorte com a minha família E hei de admitir esse privilégio De ter uma família que simplesmente age como deveriam agir famílias Virando falando, olha que lindo, você faz drag, essa arte bonita Interessante, fala essas coisas interessantes para as pessoas Faz os vídeos, se esforça, trabalha, educa a criancinha Na periferia, olha que coisa boa, que pessoa interessante que você é E daí que você chupa piroca, entendeu? Uma coisa normal, muita gente também chupa Enfim, então assim, é, esse vídeo é pra gente conversar Sobre como você tem todo o direito De ficar triste Porque a sua família é escrota. E que a gente entende Que você vai reagir das mais variadas formas possíveis A essa enorme tristeza que você está sentindo Por não poder passar o Natal em família E que por mais que você ressignifique o Natal E por mais que você se desconstrua E por mais que você odeie É um horror Isso Você tem que se colocar nesse espaço que você não possa viver plenamente na sua casa, na sua família e tem que buscar outros lugares para ser feliz. Não tem nada de errado com isso. Vá sim se distanciar essa gente ruim. Não fica com isso. Não fica lá só falando Ai, mas é porque eu queria tanto que minha família me amasse. Oh, porque minha família não me ama. E, ai, que é muito triste. É horrível. É uma coisa tenebrosa. A gente não devia... Olha os fogos aí. Já tá... o A gente não devia passar por isso, mas passa. Não tem nenhum problema em ficar triste. Não precisa fazer de forte. Tipo, ai, ah, eu não preciso da minha família. Precisar ninguém precisa, mas querido todo mundo quer, né? Então é uma família maneira que te abraça. Hoje, se você for obrigado ou obrigada a passar no Natal com parentes que você não goste, lembre que é só uma noite. Que qualquer absurdo e maldade que eles tentem fazer com você é só por hoje. E que não afeta o quão incrível você é. E o quão resistente você será no ano que vem... Vai ser um ano bem complicado... Se você não está passando Natal com seus parentes... Está triste com isso... Mas está feliz por estar com outras pessoas... abrace essas outras pessoas... E honre esta relação que vocês têm... E não se arrependa... Entendeu? De ter escolhido pessoas que você ama... Em vez de parentes que você não ama... E por mais triste que isso seja... Aproveite... Tudo bem? Eu vou passar aqui... Eu, minha mãe e meu irmãozinho... Comendo o resto do almoço... Que sobrou comida... Entendeu? eu é a nossa ceia. Amanhã eu vou encontrar meus amigos como tradicionalmente e amá-los profundamente, porque são de fato a família que eu escolhi e é um momento muito importante para mim. Eu espero que todo mundo tenha a sua própria tradição. Eu estou balançando muito essa câmera, as pessoas vão ficar completamente com labirintite. Enfim, que vocês tenham as suas próprias tradições, que possam passar com as pessoas que vocês amam. Se não estiverem passando com gente que ama vocês, Lembre-se que vai passar em breve Você vai abraçar a gente que te ama Tá bom? Era só isso que eu queria dizer A gente se vê no próximo vídeo Se Deus quiser de maquiagem Porque eu não vou ter cora... Cara de macho doido sem peruca de novo Tá bom? Eu não vou sair a lugar nenhum porque eu tô na minha caminha Sentadinha linda, maravilhosa tá? Eu vou ali No meu computadorzinho Editar esse vídeo Feliz Natal e lembre-se que você é muito mais forte do que uma festa, uma tradição e uma família.